Você já pensou em bombar o teu Instagram? Conseguir muitos seguidores, fazer com que as pessoas cliquem, curtam, comprem produtos do seu negócio ou até mesmo como afiliado pelo teu Instagram? Sou Guilherme Minaré e nesse vídeo eu vou te contar exatamente por que, que o Instagram não é a melhor ferramenta para você ter ótimos resultados na internet. Na verdade o Instagram ele só é a pontinha do mercado digital do que você pode utilizar. Mas antes disso, deixa aquele teu gostei aqui, ajuda o canal a crescer, para você não vai custar nem 10 segundos, mas para o YouTube, quando você deixa um like aqui, ele me ajuda bastante. O YouTube entende que esse vídeo precisa ser mostrado para outras pessoas e assim ele faz com que o canal cresça. Quando a gente fala de Instagram, todo mundo quer colocar conteúdo, postar, fazer vídeo, etc. Mas o Instagram, quando a gente baseia numa estratégia de funil de vendas, ele só é a pontinha. Ele representa o topo de funil, onde a gente agrega e atrai pessoas. Se você não assistiu a aula de topo de funil, meio de funil, fundo de funil, eu vou deixar um link na descrição sobre a aula de funil. Basta você assistir, tem muita informação para você entender essa lógica. Mas tá, e se você focar só no Instagram, todo o resto se perde, você não faz o resto. E quando você não faz o resto, você automaticamente não tem resultado. E o que, que acontece? A maioria das pessoas que estão aí no Instagram querendo comprar seguidores, usar robô, usar ferramenta, buscar a fórmula mágica, e a fórmula mágica não existe. Simples, só precisa fazer o básico. Mas para te ajudar com isso, eu vou deixar liberado uma aula aqui do meu treinamento, que foi uma aula que eu dei para os alunos sobre como gerar autoridade. E lá eu falo todas as mídias que a pessoa pode utilizar e como ela pode utilizar cada mídia para alavancar os resultados. Então eu vou deixar um link na descrição. Esse link vai levar você para o canal do Telegram, porque eu gosto de deixar o material complementar no Telegram porque ele não se perde, então independente do momento que você estiver assistindo esse vídeo, basta você entrar lá no Telegram e procurar, que vai ter o link dessa aula, e ele nunca vai se perder, não vai sair do ar nem nada, o material vai estar lá. Então você clica aqui, vai lá no canal do Telegram e assista a essa aula complementar. Mas calma, já te aviso, a aula complementar ela tem uns 40 minutos, é muito conteúdo, bem pesada, bem informativa, e por isso eu estou deixando ela lá no Telegram. Eu não coloquei direto no YouTube, porque muitas pessoas acabam não assistindo, isso reduz o alcance e tem uma série de fatores. Então eu te faço uma pergunta, você está acompanhando a série de desbloqueio digital, de como criar o teu negócio pela internet? Se você não está acompanhando essa série, você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, tem um link na descrição aqui, você vai abrir uma playlist e tem todas as aulas para você desbloquear, e identificar o que é o mercado digital, Persona, público-alvo e todos esses detalhes com tarefas, com detalhes, nada vendido. Simplesmente você vai clicar, assistir, baixar o material e tudo mais, ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele gostei aqui, compartilha com algum amigo e ó, nos vemos no próximo vídeo.